Sobre o gueto lá, e como eles saíram, e tudo. Fala aí, Mica como é que foi a conversa? É. Que eu tô curioso. Não tava Ué, aí, não. eu cheguei na lista e joguei a real. Lembra aquele dia que a gente teve a reunião? Hum. Não sei, não sei se você percebeu, mas a voz do Ameriq meio trêmula, né? Tava meio tristinho ele. Sim. Então. Hum. e Eu falei pra ela que eu, naquela reunião, eu senti que ia ter mudança saca? que realmente eles viram que tava meio ruim e achei que ia, que ia realmente mudar. Ah. E eu senti que não mudou, tava ah, mano. Tá meio alargado, abandonado. Acho que isso é foda, né, mano? Porque, é. porra, a reunião foi recente, né? Você tem que dar no mínimo uns sete meses aí. Ah, Ainda mas... mais nesses meses de final de mês aí. Que ah, não, sei lá, mas gente não senti, cola, tá ligado? não senti muita firmeza, não. Aí é que, Eu falei pra ela, né, é. que lá assim, sem você minha casa e tal eu eu Os cantigos que... caíram na rotina, tá ligado? Eu, é, eu acho. falei o que eu senti no coração na hora, velho Aí ela ficou toda tristinha lá Toda chorandinha então Fiquei eu com. Tava Deus, você velho. e ela? tá servendo E pior que o dia ela também foi com ela Isso. Nossa, imagina Nossa, o dia que eu fui foi com o Américo Américo ele.